Obrigado por ter dado play. Bem-vindo ao Caderno do Bujarque. Por que preciso ler a Bíblia? A vida é feita de escolhas, muitas escolhas. E essas escolhas nós fazemos a partir de informações. Essas informações são muito importantes para escolhermos bem. Mas onde coletamos essas informações. Há uma passagem bíblica em Gênesis, capítulo 2, no verso 8 ao verso 11, onde Deus pergunta para Adão: Vem cá, é, você está me dizendo que está nu, mas quem te disse que você está nu? Quem te passou a informação? Por isso precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é a fonte de sabedoria e de conhecimento. Por que sabedoria e por que conhecimento? Porque sabedoria é exatamente a informação de como fazer, como eu vou fazer isso, não é conhecimento, é como fazer, é como mexer na caixa de ferramenta. E conhecimento tem muito a ver com o que vou fazer. Não é como, mas o que eu preciso fazer. A Bíblia não é mais apenas um livro. Um livro na sua prateleira. É o livro. Nela nós vamos encontrar, descobrir, nós vamos descobrir como tomar as melhores decisões para a nossa vida. Por isso eu quero te fazer um convite. A leia. Um grande abraço do Burjaque.